Tinha um por... eu, eu sei, tá? Que tinha a portinha lá. Eu fui idiota de vir andando. Não precisa falar... Max, você... Respira, tá? Pessoas erram. Vou vir aqui na lojinha. Comprar. Comprar. Posso te ajudar? Não, moço. Até. Volte sempre. Vamos salvar. Nós vamos brincar com papiros. Assim, desse jeito, no encontro. Então você veio para um encontro comigo. Você deve estar realmente séria sobre isso. Eu vou para algum lugar muito especial. Um lugar que eu gosto de gastar bastante tempo. Onde? Minha casa. É um livro de piadas Quero olhar? Sim Tem uma piada Você olha dentro Você olha dentro Tem outro livro psico Você decide parar <risos> Você vai abrir um monte, vamos lá Bem-vindo a minha ca... Senic my house para minha casa Divirta-se e aproveite Esse é meu quarto! Se você terminar de olhar... Nós podemos entrar e... e... O que as pessoas fazem no encontro? Entrar? Não, ainda não. Que isso? A porta está trancada. Por que tem um chão pegando fogo? Deixa eu ver a TV. Oh, é meu... Show favorito! Fique ligado para mais um programa! MTT! Que? Isso custava ser é melhor que isso. É apenas um episódio ruim. Não me julgue. Que isso? Ah, cozinha. Banheiro. Cozinha. Impressionado, eu aumentei o tamanho da minha pia. Agora eu posso colocar mais ossos embaixo dela. O que? Pega aquele canino! Maldição! Pare de zoar da minha vida com sua música de incidente. Haha, interessado na minha, no meu museu de comida, por favor. Olha, dê uma olhada. Tudo tá cheio de, de espaguete, o resto tá tudo vazio. Ok. Eu quero ir no quarto dele antes. Esse é meu quarto. Tá, a gente já, le... já lemos isso, gente. Uau! Essa é a minha cama! Se for para a coisa. Eu gostaria de, de dirigir em uma estrada bem grande. Com meu cabelo ao vento, o sol na minha pele. Claro, isso é apenas um sonho. <risos> Mas, em vez disso, eu vou andar, tipo, sonolento. Ah, sim. Action Figures. Uma grande referência de cenário de batalha. Como que eu tenho tantos? Bom, vamos apenas dizer que eles são... De uma pessoa que ama coisas da superfície. Ok. Um PC. Ah, internet. Internet. Eu sou um pouco popular nela. Ahn... Claro, a fama tem um preço. Eu gasto. Tá. Ele é tipo um trollzinho no negócio. Não tem esqueleto dentro do meu closet. Exceto eu, às vezes. Sim, why not? É, vambora. Vambora porque tá fazendo a voz do Sans me doer a garganta. Vamos subir, gente. Só ver o que tem. Tá mais cidade ah, você é o pequeno de novo. Ah. ah que batida bonita! Talvez se eu não responder, eu vou ouvi-la de novo. Ah! Minha paciência me deu um prêmio, essa pessoa, gente, é a demência. Eita, tem um. Ah, é da.. Entendi da onde que vi aquelas pedras de gelo flutuando. Ring ring. Oi, posso falar com G? Espere. Número errado? Oh! É o um número errado! O um número errado! Me desculpe por isso, eu liguei errado! É o um número errado! O um número errado. A música do número errado! Muito, muito desculpe por isso, porque eu peguei errado. Toriel morreu. Não queria ter matado ela, gente. Eu juro pra vocês que eu não queria. Eu esqueci da idiotice de... Que era só eu ficar low life e aí eu... eu... sou muito burro. Eu tenho dó de ter matado ela. Aí vocês ficam falando... Ai, ah, eu ganhei o final neutro, gente. Deixa eu fazer o meu final. Juremas, para a aventura! Eu amo essa musiquinha. Yo, você está andando aqui para ver ela também? Demais! Ela é muito legal, não é? Eu quero ser como ela quando eu crescer. Ei, hey, por que você não fala pros meus pais que eu estou aqui? <risos> essa é uma flor do eco. Ela representa a Ela repete o que escutou da última vez. Essa é uma flor do eco Ela repete a última coisa que eu vi De novo e de novo O som da água correndo Me, com me enche de determinação O que? É, você não viu o cara com dois trabalhos antes? Felizmente Dois trabalhos significa Duas vezes mais Descanso é, Eu vou para o Grilbis, quer vir? ok bom, se você insiste eu vou ir para o trabalho por aqui eu, eu conheço um corta caminho corta caminho rápido ei todo mundo ei hey, sanz prazer sanz aí vai todo mundo Hey sas. você não veio Parou é, o café da manhã há uns tempos atrás. Né, nah, eu não tenho... O café da manhã já faz 30 minutos. Aí ele fez outra piadinha aí que não dá pra traduzir, gente. Bom, sinta-se em... em casa. Tipo... Ups. Cuidado onde você senta. Às vezes colocam coisas no seu assento. Entretanto, vamos continuar. O que você quer? Eu quero hambúrguer. É um hambúrguer. Hey, isso parece muito bom. Kirby, vamos querer dois hambúrgueres. Então, o que você acha do meu irmão? Ele é demais. Claro que ele é legal. Você seria legal também se você usasse aquela roupa todo dia. Ele é o único que que faz aquilo. Ah é. E ele, ele pelo menos lava. E quando eu digo isso, ele veste ela no banho. <risos> Aqui vem o, o grub. Você quer o ketchup? Quero sim. Bon appétit. Haha. <risos> Você coloca o ketchup. Cai em cima. Um Pocando seu comer. Ups. É, esquece. Você pode ficar com o meu. Eu não estou com fome. legal ou não você que você o Papirus tenta realmente é como ele está tentando entrar para a Royal Guard um dia ele vai ele entrou, vai entrar naquela casa como Royal Guard e claro ele fechará a porta porque será meia-noite mas no próximo dia ele acordará e eu estarei esperando ele, vendo sua dedicação Que ela decidiu dar ao guerreiro de treinamento É, uh, Ainda é um trabalho em progresso Ah, sim Eu quero te pedir algo Você já ouviu sobre a Forfalante? Sim, foi a que filha da puta quase me matou Então você sabe tudo sobre ela ou a Echo Flower. Ela é muito estranha. Dizem que... Se, é, ela fica repetindo várias, várias vezes. O que você acha disso? Bom, Papelos disse que estava interessado. Alguma uma coisa interessante outro dia. Algumas vezes, quando ninguém está perto, a flor aparentemente e sussurra para ele. Flattery. Aviso. Coragem. Pre -pre tipo... Não sei dizer. Estranho. Hã? Alguns parece que estão usando a flor do eco para zoar ele. Fique de olho nisso, ok? Obrigado. Bom. Foi um grande... A câmera A de parou de gravar, gente. Ele disse que foi tipo um grande almoço. Um grande intervalo. Ah. É, entretanto, eu sou... Você pode pagar a conta? só apenas... De... Eu não, não tenho dinheiro. Apenas brincando. Grilby, coloca na minha... Por conta da... Coloca, tipo, na minha... Na minha conta. Entretanto, eu estava em... Eu queria dizer algo importante, mas eu esqueci. Quero meu lanche. Então bora, gente! Agora nós vamos... Continuar nosso caminho Aqui Você não sabe Mas o Sans é legal Ele quer me matar Se eu mato O Papyrus Assim Assim Estou andando Diagonal Porque ninguém liga Se eu ando diagonal Não Não Não Não Não quem será que está zoando? Deixa eu salvar de novo. Eu nunca acredito numa flor. Isso aqui é fala constantemente para esse mundo. Ó. Quem será que fica fazendo isso da flor? Vamos sair de novo qualquer dia desses. Usar a caixa sim. Ah, deixar aí, né? Sei lá. Essa é uma, uma caixa. Você pode colocar itens ou tirá-los. Por que você não iria passar por ela? Você pode usar itens. Você não pode usar itens quando você na caixa. Sinceramente você é um box hater. Calma, eu tô com medo. Ah tá, se eu errar eu caio. Um, dois, tu. Um, dois, turu. Um, dois, turu. Um. Dois, tu. um dois, churu, um dois churu, um dois true. é nós gente, é nós, é nós, é nós. Ah, olha meu reflexo. Olha. É Pokémon? Ai, Andrei, eu estou aqui para meu reporte diário. Ah. Aquele humano que eu chamei, Hã? você lutou com ele? Sim, claro que eu lutei, eu lutei com ele, valiante, o que? E eu capturei, eu capturou ele? Bom, não, eu tentei, muito difícil, mas no fim, eu falhei O que? Você vai pegar a alma dos humanos você mesma, você não tem que destruir eles, sabe? Ele tá tentando me defender, que legal. Gostei do Papyrus. Eu entendo. Eu vou ajudar você. De qualquer jeito, de qualquer forma que eu conseguir. Cai! Ai gente, olha, Yo, você viu o que ela, o que ela estava olhando para você? Aquela, aquilo foi demais, eu estava tão encantado, o que você fez para ter a atenção dela, haha, vai, Ih. esse jogo é muito bem feito, velho, realmente, sério, Quando você as quatro Sebertos estiverem aliados na água, você poderá passar. Poxa, é só isso? <risos> o que, que eu fiz? Ah, eu sou muito borro! Prestado, come cru! Ai que bonito saiu! Rolando! Eita, esse daí tem uns músculos, hein? Arão... Ah, Vamos fazer... Umas flexões. Você faz flexão, Arão, ah, faz duas vezes mais difícil que você. Ah, aumentou o ataque pra vocês dois concurso de quem faz mais musculação ha farei mais do que você enfim você faz mais e ele fica três vezes mais aumentou o ataque para nós dois ah eu não vou deixar eita eita eita ah é você fez flexão ah, muito difícil ele se saiu pra fora da sala <risos> o cara vai <risos> saiu voando pra fora da sala. <risos> Gostei. Ah, atendi, vai vir o puzzle.